Opa, fala aí, mano. Como é que você tá? Beleza? Bom, eu tô muito bem, até porque eu descobri uma forma de ficar rico, sem gastar dinheiro, sem sair do sofá de casa. Bom, eu tenho certeza que, assim como eu, você assiste muitos vídeos nessa plataforma linda que a gente chama de YouTube. Eu também tenho certeza que você já se deparou com uma propaganda desse tipo. O dia 10 de agosto, vai rolar novamente a Semana das Indas Online. Porém, dessa vez, se liga qual que é o título dela. Semana das é sério, não é pegadinha não. Basicamente nela eu vou te passar passo a passo, do básico ao avançado, tudo o que você precisa saber sobre marketing digital pra ter muito resultado no mercado. Cara, olha aqui, presta atenção, peraí, foca, ó, é de graça. Vou repetir, não, você entendeu? Eu vou repetir, é de graça. É, como vocês viram, é uma super, ultra, mega técnica proibida que vai te deixar rico. Quem não gostaria de ganhar dinheiro sem fazer nada, né? Mas eu tenho uma má notícia pra você, mano. Meu... Isso... Não existe. É, não existe um jeito fácil de ganhar dinheiro Money, bufunfa ou din, din Seja lá como você chama As propagandas não vão te levar pra sentar na cadeira do Shark Tank meu. Eu já vi muitas propagandas desse tipo Até uma que dizia que você não precisa terminar o um ensino médio pra ficar rico O cara fala tudo que tu quer ouvir Que é grátis Que não precisa terminar a escola Que é grátis Que é fácil Eu já falei que é grátis a verdade é que a maioria dessas propagandas te levam para um site de compras de curso ou então para a semana do dinheiro na mão. Na verdade é tudo fake, o cara só quer te empurrar um curso que vai te ensinar a vender um curso. Não é errado fazer uma propaganda assim, até porque mesmo você tem que pagar para o vídeo virar uma propaganda. Mas se você está procurando uma forma de ganhar dinheiro, não cai nessa só porque o cara fala que é grátis. Pesquise antes de sair entrando em qualquer lugar aí na Winterwebs, beleza? Bom, mas essa é só a minha opinião e a gente se vê por aí.